Você cria a sua realidade. Título do livro A Seu Comando de Neville Goddard. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades, quanto é fácil possuir a dos seus opostos. Porque a atual consciência não é o que é, por causa do seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é, por causa da sua consciência atual, simples não é? Muito simples na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse desde o princípio, isto é para os gregos ou os sábios deste mundo, loucura é para os judeus ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua andando na escuridão, ao invés de despertar para ser aquilo que é de verdade. O homem tenta há tanto tempo adorar as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer sua base. Eu sou o Senhor, ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser é Deus. A não ser que isto esteja firmamente estabelecido, a tal ponto de que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outros possa estremecê-lo ele pode fragrar-se tornando para a escravidão de sua antiga crença. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não creis que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24 Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele, ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas o meu pai ou o estado de consciência que agora eu sou um é quem cumpre a missão. Bom pessoal, ficamos por aqui com mais um audiobook do livro A Seu Comando e no próximo audiobook estaremos com o seguinte título, Eis que estou à porta e bato. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê um like, compartilhe, clique no sininho para que você venha ser notificado do próximo vídeo. E valeu!